Olá, professores. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora Renata. Boa tarde, professora Elizabeth. Tudo bem, professora? Boa tarde, professor José Ferreira, professora Renata, todos os presentes aqui nessa tarde. E, tarde. Gostaria, gostaria de agradecer a proposta... Do, da coordenação dos cursos superiores tecnológicos é, de por esse PROPEC que eu particularmente me interesso muito, professora, pela temática. Então, eu agradeço professor José Ferreira e agradeço a professora Renata Correia pela disponibilidade de participar aqui conosco. Então, em nome da professora Amélia, também, trago aqui o um agradecimento essa contribuição com a Propec. Muito obrigada. Para mim é uma honra, né, estarmos juntos. É um tema que eu gosto muito também de abordar. Então acredito que vai ser assim mais um bate-papo entre nós. Tá ótimo. Muito bem. Nós aqui é agradecemos também, né, professora Elisabete, senhora é, nos dar aí a oportunidade, né, de trazer aqui a, a professora Renata. Martins Correia, né? que é uma professora universitária, está fazendo aí o doutorado, ela é palestrante, empreendedora digital aí há mais de 25 anos, recebeu o prêmio Benchmark é, Brasil pelas boas práticas né, em sua gestão, é, ela é especialista em marketing digital e coautora do livro é, dicionário do terceiro setor né? ela tem aí um trabalho muito bacana também nessa parte aí né de terceiro setor né é, além aí de publicações nacionais e internacionais né tá aí há 20 anos que ela desenvolve trabalhos voluntários de serviço social né é, Perseverança e ONG Amigos do Bem, o trabalho que eu me referi era exatamente esse aqui, do Amigos do Bem, né? uhum. é um trabalho bacana que na outra oportunidade ela trouxe para nós, aí, certo? Então, diante aí dessa breve apresentação, professora Renata, a palavra é sua e estamos aqui para saborear aí os seus os conhecimentos. <risos> Boa presença. Bom, então, primeiramente, muito obrigada, obrigada a vocês que estão aqui, obrigada ao professor José Ferreira, a professora Beth e à Universidade Cruzeiro do Sul, né, que é, me convidou para que a gente pudesse falar desse tema, que eu gosto bastante. Mas vamos lá, então começando, né? A gente está falando de parafraseando Shakespeare, que nós vivemos em um admirável mundo novo. E esse novo, muitas vezes, carrega a marca do inesperado, como nestes tempos mais desafiadores de muitas oportunidades que estamos vivendo. E o empreendedorismo digital é estar aberto para este novo e, sobretudo, para a inovação. Tá certo? Então, quando a gente fala de empreender no digital, é isso, gente. É não ter medo, é se arriscar, é ter ousadia, é inovar o tempo todo, é ter curiosidade. Tá? Então, quando a gente fala de curiosidade, é assim, o que, que a gente pode aprender no dia de hoje? O, uh, uma parceria, ou algo que é você, uma plataforma nova? Então, eu confesso para vocês que eu tinha muita resistência com plataformas. Né? A gente é da geração X, então a gente não é muito né, familiar com as tecnologias, enfim. Só que o jogo é esse, gente. Não tem como ficar de fora do jogo. E para eu entrar nesse jogo, o que, que eu tive que fazer? Aos poucos, tá? Então, eu estou aprendendo aos poucos, como bem o professor Ferreira falou, né? É, eu trabalhava no ABN Ambrobank, Banco Real, na área de comunicação e marketing. Então, eu sempre gostei muito dessa área de comunicação, de treinamentos, né? Mas nunca me arriscar no digital. E, e aí foi onde tudo começou, professor, pode... É, passar o próximo, em 2019, né, quando eu lecionava na Iambi Morumbi, e, e aí, o quando eu saí de lá, os alunos falaram para mim que eu lecionava marketing digital, né, então desde 2011 que eu leciono a disciplina de marketing digital nas universidades, e aí em 2019, quando eu saí de lá, os alunos, ah, professora, faz um curso para gente, né, mostra na prática, como trabalhar todo o tráfego pago, né, de Google Ads, Facebook Ads, Instagram, como fazer anúncios, mídia paga, né? Eu falei, ah, tudo bem, mas como que eu vou fazer tudo isso, né? E aí, foi pesquisar, aí foi onde que eu fui atrás e falei, não, é, tenho que fazer um curso gravado para que esses alunos possam, né, é, depois entender passo a passo, porque não tem como eu ficar... Né, fazendo é, treinamentos ao vivo o tempo todo. E foi onde eu fui me especializar, né, e hoje, além de professora, eu também sou infoprodutora, que é produtora de conteúdo, de informação, né, com esses cursos online. E, e aí eu fiz, em 2019, esse produto, que é Marketing Digital na Prática, onde a minha persona são os estudantes. Tá? Então é lá onde eu ensino passo a passo como que a pessoa consegue fazer um anúncio né? é, por meio de, do Facebook Business, né? que é o gerenciador de anúncios, pelo, por meio das campanhas de Google Ads. E, e aí são tutoriais. Tá? Bom, aí eu tenho esse produto, só que tem os desafios né? da vida da gente também. E é, quando eu fiz esse produto, o que aconteceu? agências, é, pequenos empreendedores, empresários, enfim, eles é, começaram a, a me demandar é, um, produto, um serviço que eu não tinha total expertise, nem gostaria de ficar fazendo isso, que é fazer para eles, né? Então, eu sei tudo, né? De Google Ads, de Facebook Ads, mas não está... É, no meu principal, na minha principal é, formação e também o que eu gosto de fazer, ficar atrás de uma máquina para poder fazer as campanhas. Aí eu falei, bem, não é bem isso que eu quero. Então, e, aí 2020 veio a pandemia, eu dei uma segurada, voltei para as universidades, que é aí onde foi que eu entrei para o Cruzeiro do Sul, né? E, e dei uma, uma parada, né, o produto está lá, é vendido de forma orgânica, mas eu não fico incentivando justamente para eu não ter é, essas demandas, porque aí eu pensei, então eu teria que fazer uma agência de marca digital para poder suprir essas demandas, porque é, as pessoas não querem elas fazer elas querem que eu faça, e eu não, não ia fazer dessa forma. tô contando os desafios dos bastidores para vocês, tá, gente? E aí foi em 2021, outra demanda, aí os professores. Ah, Renata, como eu faço para empreender no digital? Como que eu consigo gravar um curso online? Como que eu posso fazer? Bom, enfim, aí eu falei, então eu acho que é, esse é um caminho bacana para mim, porque eu me identifico com essa pessoa, né, que são os professores, né? que são meus colegas, é, eu vou ensinar como empreender no digital, e para mim está sendo maravilhoso, né? Eu tenho esse esse produto agora, Desafio 15 Dias, Como Produzir Seu Curso Online em Casa e Sem Editar, que a minha persona são professores, né? E, e aí eu explico como que eu faço isso, né? que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. E aí eu estou na minha segunda turma já de professora, a gente lançou esse produto, foi em, em agosto desse ano. Eu comecei a trabalhar redes sociais, lives, é um grupo VIP de WhatsApp a partir de abril desse ano, né? E é um outra, uma outra forma que também que eu falo para vocês, que não precisa é, você ter milhões de seguidores para que você consiga fazer o seu produto online, né? Porque, no meu caso, eu sou micro Eu tenho um nicho, né? Onde eu trabalho conteúdos. E, a partir disso, que eu consigo é, manter né? todo esse conteúdo com esse grupo VIP, enfim. Professor, pode passar a próxima, por favor. E aí, o que, que eu faço? Né? É, eu uso essa plataforma StreamYard, gente, que ela é muito simples, eu usava antes a OBS para gravar vídeos, né? mas é, tinha uma complexidade gigante, e também eu gosto das coisas fáceis, gente, porque a nossa vida, como é tudo muito corrido, não dá para você ficar configurando chave de transmissão quando é fazer uma live. Ah, toda hora é, precisava ter uma máquina robusta, é, tinha que ter técnico para me auxiliar na OBS, nessa plataforma OBS. Então, gente, não, não dá. Aí eu falei, gente, não vai funcionar por aqui. Aí eu fui pesquisando e descobri a StreamYard. Art. A StreamYard, gente, é a principal plataforma para lives, né? Então ela é muito simples, você entra na plataforma, já tá, você configura, a menos de meia hora você configura a plataforma porque ela é muito intuitiva, muito. E ela é para iniciantes, só que assim, é, todas essas lives, a maioria das lives que você vê no YouTube é por essa plataforma StreamYard, né? Por quê? Porque é, você consegue rapidamente, você configura, você entra, é, coloca seu canal do YouTube e ela mesmo, você dá permissão, né? Então, ela mesmo consegue é, configurar com o YouTube e você já entra ao vivo. Então, não precisa de chave de transmissão, não precisa de nenhuma complexidade que o OBS tem, que dá para fazer lives pelo OBS e gravar vídeos. Aí eu falei, não, e pensei né, comigo, será que essa plataforma StreamYard, além de fazer lives, será que daria para eu gravar meus cursos? E foi onde eu descobri que dá, dá para gravar os cursos, né? E aí eu me senti assim, né, com total autonomia, porque eu gravo meus cursos aqui de casa, depois eu mostro aqui meu cenário, é uma estante, né? Então, ou seja, é, ponho a minha câmera aqui, ponho o meu microfone, a iluminação e pronto, já tá tudo certo, né? Onde eu entro nas lives toda sexta-feira, é, principalmente para essa minha pessoa, né, Que são os professores, né? Que eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde toda sexta eu faço lives. É, e coloco conteúdo duas vezes por semana, né? Dicas do que eu faço. Então, sempre assim, com dicas, que a gente trabalha em bound marketing, né? Que é o marketing de atração, sempre... Mostrando o que você faz, porque a sua persona ela precisa ter degustação, ou seja, ela precisa saber quem é você, se realmente o curso que você faz faz sentido para ela, né? porque a gente não quer vender, ainda mais a gente, né, nós professores, a gente não quer ficar vendendo é, sempre para pessoas que não vai interessar, então a gente tem um nome no mercado, um posicionamento, né. Então, eu uso a StreamYard para gravação dos meus cursos online e para lives, tá? Além da StreamYard, eu uso a RD Station, que é uma landing page, uma página de vendas, porque eu ainda não tenho site, é a minha próxima meta, né? Mas, gente, uma outra dica, não dá para começar com tudo. Ah, com site, com blog, com landing page, com curso online, você tem que ir começando aos poucos para você sentir, uh, né? sentir a sua persona, se realmente esse público-alvo é, vai interessar, para você também se vai fazer sentido. Que nem como eu disse para vocês, em 2019 aquele produto não fazia tanto sentido para mim. Então não, não dá certo quando para você não é aquilo que realmente né? você acha que, que vai, né? é algo que vai te deixar feliz. Agora com esse produto eu estou muito feliz. Por quê? Porque... É uma forma de mostrar para os professores que eles podem passar o seu legado, né? É, o conteúdo é importantíssimo, né? A gente tem mestrado, doutorado, tem formações diversas. E a gente vê essa moçada aí fazendo lives, o que, que eles fazem? Eles é, estudam determinado conteúdo, colocam lá no, na, no YouTube, tem 300 mil inscritos, né? Então, ou seja, e nós temos um diferencial enorme que é o nosso conteúdo realmente legítimo, né? Que a gente conhece. Então, eu falei, não, a gente precisa trabalhar isso porque é um propósito de vida que é você passar o seu legado para a sociedade, do seu conteúdo. Então, eu uso a RDA Stage fazendo uma página de venda simples, tá? Eu mesma fiz, gente, é, são templates prontos, você arrasta, e coloca o seu conteúdo. Eu só contratei uma designer, que você pode fazer isso por freelance, né? Então, é, tem vários freelancers no mercado. Ela fez para mim é, a minha logomarca lá do, é do que eu uso. E pronto, o restante foi tudo eu que fiz, tá? Então, essa é a principal plataforma, a RDA Station, que você faz as páginas de vendas. E automação de e-mail marketing. Tá? Então, para cada fase do funil de vendas, né? atrair visitantes, nutrir os leads e conversão, a R&D atende perfeitamente, tá? Quando eu falo lead, são é, os contatos qualificados, tá? Ou seja, é, quem nunca não te conhece, o que que você faz? Você faz um conteúdo nas redes sociais, uma live, né? Enfim, para que você possa atrair essa pessoa. E aí ela vai entrando no seu funil de vendas para que você possa depois vender o seu curso. Jamais eu indico vender na fase de atração, que é atrair visitantes. Por quê? Porque ele não te conhece. Então é, você vai gastar dinheiro né, fazendo isso e não vai ter tanto retorno. Então eu acredito muito mais nesse momento de fazer a nutrição mesmo, engajamento, com muito conteúdo grátis que é você mostrar o que você faz, tá? E a RD atende perfeitamente. Pode passar, por você. Aí eu uso a TikTok, que é o Checkout, e a área de membros. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Hotmart. A Hotmart é a principal plataforma de cursos online para que você possa é, ter a área de membros, que é onde os seus alunos. Quando eu falo área de membros, é onde os alunos vão fazer o curso, tá? É... Só que eu uso a Ticto, que ela é concorrente da Hotmart, porque eu tenho uma condição especial lá. A Ticto é só por indicação, né? E eu fui indicada por, por uma, um outro infoprodutor, né? Onde eu também leciono para ele e tal, né? Numa, na Fabrani, que é a Faculdade Brasileira de Inovação. Ele, para mim, gente, foi a minha referência. porque Ele é um professor também da área de Direito. E ele começou com cursos online, hoje ele tem a faculdade dele em Ribeirão Preto, 100% online, que é a Fabrani, Faculdade Brasileira de Inovação. E ele tem um instituto que é o IAPA, né? faz 10 anos. Ele começou assim, com landing page, com curso online, hoje ele é uma referência no nicho dele de, é, de advocacia. tá? E ele que me indicou para a TIC, então a gente tem uma taxa diferente. Porque na Hotmart é 10%, ou seja, tudo que você vende fica para a plataforma 10%. No meu caso é 7% e eu também tenho atendimento VIP, né, com, de gerente que me atende. Então, ou seja, é, e é bacana, por quê, gente? Porque você, se você não vender nada, você não paga nada para a plataforma, tá? Só a comissão. E o HostGator, que é onde eu hospedo, né, a hospedagem da linha da, da Lange Page, ou site, né, o que você tiver, você tem que hospedar em algum lugar, tá? Então, HostGator é uma outra plataforma que eu indico também. Pode passar, professor. Aí eu uso também o Vimeo, que é para hospedar os vídeos, que é uma outra plataforma, é uma das principais, então a principal do mercado porque que não o YouTube? Né? O YouTube também você pode hospedar os vídeos. No entanto, a gente sempre quer passar uma experiência boa para o aluno. Né? No meu caso, os alunos são professores. Então, imagina a exigência que é. né E eu também quero né, ter uma experiência boa com ele. E com o YouTube, se você coloca o vídeo no YouTube, vai aparecer aqueles anúncios o tempo todo. Então, não é legal. né o Vimeo não. O Vimeo você hospeda lá e aí integra com a plataforma Tito para que você, para que o aluno possa ter o um curso online, tá? O Canva, gente, é assim, é sensacional essa plataforma, que é onde eu também me liberto, porque eu não tendo nada de design, tá? E é onde eu faço os posts das mídias digitais, as capinhas do YouTube, o banner do YouTube, cartão virtual, agendamento, né? Então você consegue agendar vai, a semana inteira, os posts para as redes sociais. Você não precisa todo dia né, ficar lá entrando no Instagram. No, eu uso muito o LinkedIn, né? Então, entrando no LinkedIn, entrando, entrando no Facebook. Não, eu já agendo para a semana inteira pelo Canva, tá? A versão gratuita atende muito bem. Eu uso a paga porque é, eu consigo ter... É, principalmente esse agendamento. Esse agendamento é na versão paga. Agora... Todos os posts eu sempre fiz na versão gratuita que atende muito bem, tá? Outra, outra ferramenta, outra funcionalidade dessa plataforma Canva que eu gosto bastante é tirar o, o fundo das minhas fotos, tá? Então fica uma foto mais profissional, né? E também é na, é na versão paga. E por fim o Analytic, né? O Google Analytic, para que você possa ter as métricas para entender resultados, né? Quem entrou na Landing Page, é, quanto tempo, se teve taxa de abandono. É, então você consegue ter todos os, os resultados. É só você linkar o Google Analytics com o seu site, ou no meu caso, com a LP, que é a Landing Page. Pode seguir, professora. E eu dou a, a dica, né? Eu falei para vocês o meu primeiro produto, é ensinando Google Ads, Facebook Ads, né? Pelo Facebook Business, é importantíssimo se depois você tá num estágio para escalar, que é você fazer a mídia paga. Então, para que você conheça, é, escale o seu produto, né? Que é, você tenha outras pessoas, outras. Você vai entrar no universo do online, onde você vai é, colocar o seu conteúdo para quem não te conhece, tá? E aí você entra com Mídia Paga, que é pelo Google Ads ou Facebook Ads, né? Que você entra pelo gerenciador de negócios, que é o Facebook Business, que integra o Instagram com o Facebook, tá? E o Google Ads também, porque o Google é a principal, né? plataforma de busca, ele tem de market share 97% de mercado. Então... É, todo mundo tá no Google, é importante você trabalhar, né, as campanhas lá, tá bom? E aí você paga custo por clique, custo por mil impressões, CPM, tem diversas métricas é, para que você consiga aí pagar os seus anúncios. Eu também recomendo, se você quer entender um pouco mais de Google Ads, tem a Academia do Google, né, que você coloca lá no YouTube, a Academia do Google, você vai ter... É, diversos conteúdos gratuitos para que você possa entender como fazer a campanha. Só que, de novo, gente, assim, estou é, falando para professores meus colegas, né? É, eu super indico que você contrate alguém que é um gestor de tráfego pago. Porque nós, a gente, assim, tem inúmeras responsabilidades e atividades, né? E o, tanto o Google quanto o Facebook, eles mudam o tempo todo né, a interface da, da plataforma. Então, é assim, se você não tá no seu dia a dia aquilo, fazendo aquilo na prática, é difícil e outra, você perde dinheiro, porque você tem que é, investir nessas plataformas. Então, eu sugiro né, que contrate um gestor de tráfego para poder fazer isso, tá? E o YouTube, os vídeos, gente, YouTube é importante a gente tá lá, fazer as lives, Ai, mas eu tenho é, receio e tal. Assim, gente, é importante para te dar visibilidade, para você colocar o seu conteúdo, né? Que eu falei, como legado para a sociedade. É, é muito gratificante quando alguém chega e fala assim, nossa, como é que seu conteúdo, professora, me ajudou, né? O quanto que isso me ajudou para fazer uma aula, os alunos também. Então, ou seja, é importantíssimo a gente fazer os nossos vídeos lá no YouTube, tá? E a dica que eu dei para vocês pela StreamYard: vocês vão ver que você faz na sua casa, sem editar, né? Gravando e já sobe lá. Então, assim, a StreamYard, como ela tem essa interface com o YouTube, assim que você acabou a gravação, já vai pro YouTube. Né? as suas transmissões ao vivo já estão lá, o vídeo já fica lá, então, gente, não tem desculpa, tá? Vamos fazer lives, vamos fazer gravação de vídeos para a gente colocar o nosso conteúdo. E aí, professor? Eu indico também essa ferramenta, o mouse flow, mas aí quando você já está no estágio mais avançado, né? que você trabalha em meio marketing, porque eu sei exatamente onde o meu público-alvo está parando na leitura. Então, vamos supor, o professor José Ferreira entrou lá no meu e-mail marketing, né? No, no meu conteúdo. Se não foi, é, ele não gostou, enfim, não foi bom para ele, ele vai parar no início. E quando ele fica com o cursor, eu consigo entender por meio dessa ferramenta que tem cores, ó, não sei se vocês estão vendo, né? Vermelho, amarelo e tal. Onde que a pessoa está parando? Aí eu já sei que aquele conteúdo não está muito bom, né? A gente tem que refazer, fazer pesquisa, enfim, tá? Então, essa plataforma eu indico muito que é o mapa de calor, que é onde você sabe exatamente onde a pessoa está é, abandonando ou está lendo, ou ele foi para o botão de call to action, que é a chamada para ação, né, no final do e-mail, que você sempre coloca uma chamada para ação, se inscreva no meu canal, acesse aqui o meu curso, ou acesse esse formulário, ou o que for, né, de acordo com o seu objetivo de campanha. Pode ir, professor. E a loja integrada para quem quer é, ter um e-commerce. Então eu indico muito, né, comércio eletrônico. É, tanto é que acabei de fazer um curso agora de tarde para outra instituição e um dos projetos foi para que a pessoa, meu, meus alunos, pudessem fazer um e-commerce. Aí tinha uma, uma aluna que ela vendia pelo WhatsApp e pelo Instagram. E nós fizemos esse projeto em 30 dias, né, que foi o nosso curso. E assim, gente, foi muito legal. Hoje ela tá aqui, ela vendeu já uns 10 produtos aqui, acabou recentemente esse curso. Ela colocou todos os produtos que ela vende, é, calçados, tênis, roupas infantis, ela colocou aqui na loja integrada, é gratuita, tá? E o que é bacana é que a loja integrada... Ela já tem checkout, você não precisa se preocupar com isso, que é o um Mercado Pago. Ela já tem SEO, que é todas as estratégias de busca orgânica para você é, ter uma performance boa pelo Google, né? Quando a gente faz a, as buscas pelo Google. Então, eu super indico, tá? Você coloca os seus produtos aqui. Pode ir, professor. O Foto que é para extrair o fundo da sua imagem, é um aplicativo gratuito. Eu uso o Canva na versão paga, como eu falei para vocês, mas é uma outra dica aqui, se vocês quiserem, porque a gente fica mais profissional a foto, tá? Quando a gente extrai o, o fundo. Então, é uma outra dica aí. E essa é uma dica quente aí que eu trago para vocês, que é um programa de afiliados aqui da Cruzeiro do Sul. Afiliados são pessoas que vendem os cursos, tá? Então, por exemplo, eu tenho os afiliados que vendem os meus cursos e eu pago uma comissão para eles. É, como a Hotmart, se você entrar em qualquer curso da Hotmart, você também vai ter é, a possibilidade de escolher um curso e você ganha uma comissão. Você tem um link exclusivo, né? E aí você é, divulga e vendendo você ganha uma comissão. Aqui na Cruzeiro do Sul, eles têm uma parceria também com esse instituto, Saber em Rede, que qualquer curso que você vender né, da Cruzeiro do Sul, você também é condicionado. Seja graduação, pós-graduação, cursos livres, né? Então, é, você consegue ter uma renda extra aqui também, tá? Então, é uma, uma dica, é, é novidade aqui, no, no, não é muito recente isso. Mas eu trago para vocês também, não só Cruzeiro do Sul, como outras instituições também, se você entrar nessa plataforma Saber em Rede, tem diversas universidades, né? E você pode ser afiliado de todas que você quiser, tá? Mas eu indico a nota aqui, né, da Cruzeiro do Sul. Vendeu, o aluno fez a matrícula no curso, você já é condicionado. Você tem um link exclusivo para isso. Pode ir, professor? E por fim, gente, é, pode... Mais um enter, por favor. Toda a jornada do cliente, né? Então, aqui, eu recomendo... Pode ir, professor, pode ir. Dando, é, isso, pode ir mais uma. Isso. Gente, isso aqui é Pode ir mais uma, professor. Isso. Aqui é o coração do marketing digital, tá? Então, tudo que você for fazer, você precisa sempre pensar. Como eu vou atrair o meu lead? Que é... A pessoa que não te conhece. Claro que na hora que você vai fazer a mídia paga pelo Google Ads e pelo Facebook, você segmenta muito, porque você já coloca qual é o público que tem que receber o seu anúncio, tá? Gente, é muito detalhado, assim. O Facebook, mais ainda, porque ele sabe tudo da nossa vida, né? Então, quem tem lá a fanpage o Facebook, no Facebook... Né? os algoritmos, eles conseguem cruzar tudo a nosso respeito, tá? Então, quando a gente vai fazer uma campanha para atrair lead, eu vou atrair o lead exatamente que é, é a minha persona, né? o meu público-alvo. Aí eu vou trabalhar muito é, e-book grátis, né, que é, que é digital, curso grátis, para engajar. Ou seja, eu vou trabalhar engajamento com esse nutri, com, desculpa, com esse lead professores que saiu aí, Isso. aí o terceiro passo é vender, né? Depois que você já fez toda a nutrição com esse lead por meio de conteúdo, sempre conteúdo, conteúdo grátis, é, e-book grátis, é, curso online, é, webinário tudo que você puder fazer para você, para que esse lead te conheça, tá? E aí, do terceiro passo, que você vende o seu produto, você faz uma oferta, né? Que a gente chama de pitch de vendas, no meio de um webinar, enfim, você fala é, do seu produto. E, por fim, você faz um remarketing, que é reimpactar esse cliente. Então, vamos supor, se ele não comprou, né? No, no terceiro passo, você trabalha o remarketing. O remarketing, gente, sabe quando você entra em determinado portal? Exemplo, se vocês quiserem fazer um teste agora, entrem na Centauro. Né? Centauro, e aí depois você sai da Centauro e já entra no Terra. Entrou no Terra, você já vai ver aquele post do produto que você estava é, pesquisando na Centauro. Isso é remarketing, porque você reimpacta o cliente que entrou na sua plataforma por meio de um outro anúncio. tá Então, nós temos os algoritmos, que são os cookies, né que são os códigos que, que a gente tem nas máquinas, e a plataforma, né, por meio de campanhas de remarketing, você faz isso tanto pelo Google Ads quanto pelo Facebook Business, né? é, você consegue reimpactar aquele cliente. Então, gente, nessa jornada do cliente, que é todo funil de vendas, é o coração do marketing digital, é o coração do empreendedorismo digital, é onde você faz todas as, estra as estratégias de inbound marketing para você atrair a sua pessoa. Pode ir, professor? E por fim, esse é o meu canal, se vocês quiserem, né, tem muito, muito conteúdo grátis, né, tem, é... aliás, é tudo grátis, né, no YouTube, e você consegue aí é, ter acesso a muita informação do que eu falo de empreendedorismo digital, na playlist também tem lá o curso de marca digital, então fica aí, eu fico à disposição, o que vocês precisarem, tá bom? É isso, professora. Eu falei um pouco rápido aqui porque eu queria ouvi-los, eu queria é, entender aí as perguntas para que a gente possa interagir. Obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito bem, professora. Parabéns viu, pela apresentação me foi muito mais muito mais muito útil. Eu estou prestes a começar a fazer isso e as dicas que a senhora nos passou aqui são muito valiosas. Uhum, eu também trabalho, também trabalho um pouquinho com marketing digital, mas mais voltado para as redes sociais, né? Eu tenho uma página de gastronomia. Ah, que bacana, indico... professora. É, então eu indico bares e restaurantes aqui na minha na minha, no meu bairro, né na Moca aí, região. Uhum. e região. E aprendi um pouco, né, essa questão do, do Instagram, e agora eu queria colocar em prática através de um curso. O, uhum. E, e as, suas, as suas informações foram bastante valiosas. Muito, mais, muito obrigado. Obrigada a você, professor. Eu também desejo muito sucesso aí. A nós. A gente precisa, gente. A gente precisa estar. Eu, eu, sou, eu defendo muito, assim, que a gente tem um conteúdo enorme, né, então a gente precisa ter presença digital, exato, exato. Seja, seja onde for, seja é, no, no Instagram, Facebook, no, no YouTube, seja no LinkedIn, seja no site, no blog, aonde for, né? qualquer canal de comunicação. O Arthur está perguntando, a professora indica a ideia de, do super conteúdo. Como assim, Arthur, super conteúdo? Do conteúdo rico que você está falando? Oi, professor, não é, só, é que eu vi uma, uma técnica, se não me engano, é do Max Peters, falando para você criar um conteúdo único, fazer alguns vídeos e ficar patrocinando aí mesmo sem seguidores, só com essa ideia de tentar ir vendendo, entendeu? você gasta mil reais de tráfego e tentaria vender, sei lá, 10 mil reais em curso, algo, algo do gênero, assim, apostar tudo no tráfego antes de, de conseguir uhum. chegar numa autoridade, Eu não algo assim. indico, eu não ah? indico isso. Eu não indico, ainda mais que eu estudei muito para fazer isso no meu primeiro produto, né que é o que falo de tráfego pago. Então, é assim, é... Para você ganhar uma autoridade no digital, você precisa ter muito conteúdo que a gente chama do embalde de marketing, que é o um marketing de atração, entendeu? É... Quando você já tem uma certa autoridade, aí sim eu recomendo fazer isso. Agora, é... entrar de cara no tráfego pago, se você tiver um budget né, sobrando, tudo bem, mas... Eu acredito que não é o, o que eu mais recomendo. Não, eu, eu recomendo realmente a gente começar com conteúdo e depois você pode, né? Você pode fazer a estratégia de SEO e sem em paralelo, sem a search engine marketing que é todo o tráfego pago e o search engine optimization que é o SEO que é a busca orgânica. Então você vai fazendo os dois, mas não deixa de fazer o, o, o conteúdo é, também por meio de SEO, porque é isso que vai te dar realmente é, você vai escalar de uma forma mais, assim, assertiva, entendeu? É o, é, assim, é o que eu vivo nesses anos aí que a gente trabalha com marketing digital. Imagina. É, professora Renata e é Cláudio, que estão tá falando, tudo bem? Oi, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou sim. É, na verdade, a minha pergunta é o seguinte, né? Você colocou aí da sua da sua jornada aí né para colocar os seus cursos né é, eu digo que na verdade assim, eu tive uma pequena experiência usando a ferramenta do YouTube que é o nome eu esqueço é, o Simpla né Simpla. e tá aí de Google, né, o seu curso e tal é, mas eu não sei, é, eu, eu, eu, eu consegui uma vez, né, consegui fazer um, uma apresentação, né, um curso rápido, é uma vantagem que eu vi nele lá, que é um curso que, que, que ele facilita para o aluno, né, então você pode atingir uma camada é, mais acessível, aí, um valor mais acessível ao, aos alunos, e ainda assim a plataforma facilita isso muito para os alunos, né. É, mas eu não sei até que ponto que eles foram eficientes na divulgação né, do, do, do curso. Aí eu tentei também, até comecei a trabalhar, mas por conta da correria, acabou não dando tempo de avançar muito mais. Uhum. Que foi uma dessas ferramentas que, que a professora citou, aí que foi o do... Hotmart? Hotmart, exatamente. Aham. Né? Uhum. E aí, eu estava conversando com um amigo meu, amigo, ele, ele mora na ele mora na Áustria, né? E ele tem ele faz esse tipo de evento também, usando esse, esse Hotmart aí. Hotmart, né? É, e ele falou que seria melhor que o simples né? Aí eu falei, bom, como eu não tive tempo de avançar muito nessa questão, né? Eu queria ver a sua experiência aí, qual, que é a, qual, qual a sua visão aí, em termos de, de... Uhum. veiculação disso, né? Porque, na verdade, eu, o curso que eu fiz foi assim, foi... Realmente foi é, presencial, quer dizer, eu estava ali, o aluno lá do outro lado da câmera, a gente foi discutindo, foi interagindo. Não foi aquele curso pronto e você deixa rodando, né e uhum. aí a própria plataforma vai vendendo o curso, um curso que está gravado pronto. Então, eu não sei qual qual é a sua a sua expertise nessas duas linhas, né ou seja, uhum. ou você faz o curso, divulga o curso e você interage com o aluno, né? uhum. ou é aquele que você deixa o curso pronto e o aluno, ele vai, ele acessa e se vira sozinho. Porque eu, particularmente, usando como experiência comigo, esse negócio de você não poder interagir muito com o professor, para mim não cola. Uh -huh. No meu caso, é, tá? eu, eu sou exatamente. aluno, eu, eu não sou aderente a esse negócio de ficar lendo e depois sem ter com quem interagir. Eu gosto de interagir, né? Uh -huh. Então, eu não sei como é, que é a sua visão nessas duas frentes aí, né? Sim. Então, ótima pergunta, professor. É, são objetivos diferentes, né? Então, por exemplo, na Simpla, você entra ao vivo com o aluno pelo Zoom, porque já integra com o Zoom, e você faz treinamentos ao vivo, que é bacana, que é o que você falou, porque você é, interage com o aluno. Na Hotmart, são cursos gravados, tá? Então, são cursos gravados, no entanto, você também pode trabalhar é, numa configuração híbrida, que é o que eu faço, então, ou seja, a Hotmart e a Ticto, elas são concorrentes, é a mesma coisa, tá? Só que eu uso a Ticto. E, e aí, é, eu tenho o meu curso gravado, no entanto, é, tem uma área de membros onde eu respondo as perguntas, né? Sempre para os alunos, pros, para os alunos, e também entro ao vivo. Então, eu entro ao vivo com o Zoom. Ou seja, né, eu integro com o Zoom pra, é, os para, o, para os encontros ao vivo. Então, eu faço de uma forma híbrida. É, por quê? Porque no digital, se você quiser escalar, né, você precisa trabalhar o curso online gravado também. É, mas eu também gosto muito desse formato, tanto do ao vivo quanto do gravado. E outra, a simples, eu não gosto muito da usabilidade. Sabe? Eu acho que eles não... Eles eram uma plataforma de eventos, entretenimento. E agora eles estão se reposicionando também para para cursos, né? Então eles integram com o Zoom, que é gratuito. Você né? não precisa ter, pagar a mensalidade do Zoom. No entanto, é difícil para ele entrar o, o, a, o teu, a tua persona. É, eles não têm um layout muito atrativo, design nem nada disso. Já a Hotmart não. Ela é totalmente focada para cursos online. No entanto, tem uma outra dica que eu quero dar para vocês aí. A Hotmart não vende, tá? Então, tem, o prog... tem os afiliados que vendem para você lá, mas não que um usuário vai chegar como uma Udemy, que é o um Marketplace, uma das maiores né, do mercado, a Udemy, onde você coloca o seu curso lá para vender. Tá? Então, a Udemy é a plataforma de cursos online onde você tem várias, né? Tem Coursera, tem várias, mas... Eu, eu gosto bastante da Udemy, onde você coloca lá como vitrine para que você venda o seu curso. Agora, a Hotmart, você não vai vender por lá. No entanto, você vai ter toda a área de membros, você vai ter o checkout, assim como eu tenho da TIC. E como que eu faço a divulgação? Eu faço como eu falei para vocês, com essas estratégias de, de SEO. Então, na verdade, então você, no lugar de usar então, o para você usa qualquer é outro que você falou o nome dele. Eu uso a TikTok. TikTok. A TikTok. Mas, ou a Hotmart também, tá? Então tanto faz. É que a TikTok é mais por indicação, mas se você estiver é, procurando uma plataforma no mercado, a Hotmart é a que a gente mais é, recomenda, porque é, é a principal também para você colocar o seu curso online. Só que, ah, aí, só que na hora de vender, aí é, é bacana você colocar o curso na Udemy, que também é bem simples, porque a Udemy, ela é... Eu vou escrever aqui, ó, não sei se vocês conhecem mas é a Udemy, né? É, é o Marketplace, você sobe lá né? o seu o vídeo e a plataforma vende para você. Aí tem duas formas na Udemy. Se você vender com o seu link você tem uma comissão muito maior, se não me engano, é 50%. Não, desculpa, 90 e pouco, acho que deve, uns 97% deve estar, com o seu link, né? Agora, se você, se o a persona, né, o cliente entrar direto na plataforma, aí é 50%, aí você paga 50% para ele. Tá? Então, tem essas duas opções aí, só que aí você não precisa fazer nada do que eu fiz, você não precisa ter uma página de vendas, você não precisa ter o HostGate para hospedar o vídeo, você não precisa ter o Vimeo para hospedar, tanto, em todas as plataformas que eu falei para vocês, não precisa de nada disso. Você entra direto na Udemy e eles te dão é, todas essas ferramentas gratuitas. E você não paga nada também, você, ele só vai né, tirar a condição né, do que for vendido, se for, no seu caso, o link direto ou o cliente entrou direto na plataforma e a condição... Né? Se entrar direto é 50%, se for pelo seu link é 97%, quase a totalidade. Ah, então, no caso, esse Udemy é mais prática do que o Hotmart, tá? é mais eficiente que o Hotmart. O Hotmart não, mais eficiente do que o Simple, então no caso. Né? Bem mais, bem é. mais. Aí hum. você entra lá, na... só que na Udemy você coloca o seu curso lá gravado. tá? Ah, você não vai entrar ao vivo com o cliente. Mas aí você faz que nem eu faço, pelo Zoom. Né? Ah. Faz uma assinatura no Zoom e aí ah. quando você quer deixar fazer o seu curso ao vivo, você né, é, convida os seus alunos para entrar aqui. Ah, legal, maravilha. Opa, bacana, você aí da dica aí, obrigado, viu? Imagina. Boa apresentação aí, obrigado. Obrigada, professora. Professora, a senhora trabalha só com orgânico atualmente ou também faz em funcionamento, tráfego pago? Então, o meu primeiro produto, em 2019, eu fiz tráfego pago, né? Agora, em 2021, depois de todo o aprendizado, eu quero primeiro fazer o orgânico para depois o tráfego pago. É exatamente isso que eu falei para você. Eu não indico de cara você fazer o tráfego pago, porque você é, deixa um, uma verba muito grande para as plataformas. entendeu? Porque não é, você não é conhecido ainda no mercado. Então, o que, que eu estou fazendo? O primeiro orgânico, que nem eu lancei esse produto, foi em agosto, já estou na minha segunda turma só com orgânico. Entendeu? E quando a e senhora, senhora fala segunda turma, porque esse curso ele, ele, ele tem um, um período de duração e a senhora faz alguns, algumas Sim. intervenções online, é isso? Sim, é um desafio de 15 dias, onde eu fico junto com os alunos ensinando como eles fazem o curso online como eles gravam pelo StreamYard, como fazer a live. E aí eu vou dando atividades, né? a cada dois dias os alunos vão me passando, eu vou dando feedback, eu entro ao vivo também. Então, ele é bem interativo. Ou seja, são 15 dias para você fazer ou, pelo menos uma videoaula. E fazer o seu canal no YouTube personalizado, né? Então, é por isso que eu abro por turmas, né? É, uhum. Para que eu possa dar toda essa assessoria, essa experiência para o aluno. Né? E, e essa turma, se eu estiver se sendo indelicada, a senhora pode não responder, tá? Essa, essa turma tem, mas, em média, quantos alunos? Então, a primeira turma, é, minha meta era 10, eu cumpri ah, os 10 alunos. Aí, agora, na segunda turma, a minha meta era 10 também, foram 11. 11 alunos e eu vendo a 397 o curso. Então, ou seja, é, eu tô... Por que que a gente faz isso? Porque é uma forma de eu sentir, eu senti validar o produto, né? Que a gente fala, né? O produto sim, minimamente sim, viável. Sim. Eu senti a persona, eu senti que nem nessa primeira turma, eu tive alunos maravilhosos que me falaram, ai, ah, Renata, que tal fazer isso? Que tal fazer aquilo? Então, eu fui ajustando para a segunda turma. Então, uhum. eu tô nesse momento agora, vou lançar a terceira turma né, em breve, é, já com esses ajustes prontos, né? Para depois, o ano que vem, aí sim, eu vou trabalhar a mídia paga. Eu super recomendo mídia paga, mas sim, sim. depois do orgânico. A senhora poderia deixar o link desse seu curso? Porque eu, uhum. eu quero dar uma analisada e, se possível, fazê-lo. É renatacorreadigital.com.br. Renatacorreadigital.com.br. e eu vou abrir agora a terceira turma em breve né talvez com uma promoção de Black Friday agora para a semana que vem então é é assim que que eu eu venho os cursos entendeu de uma forma orgânica de uma forma assim devagar sabe para eu sentindo para ver se realmente o mercado tá com aceitação se realmente faz sentido eu eu eu assim é, é, tem, tem gente que não, tá? Tem gente que acha que já tem que ir para a mídia paga, vai investe lá 10 mil reais. Tem gente no meu nicho que investe 100 mil reais no Facebook. Sim, entendeu? Sim. Tem outros de 200 mil reais. Claro que para nós, né, é, é, microempreendedores, enfim, você tem que investir uns 3, 4 mil, até 5 mil reais. Mas eu prefiro primeiro, né, como eu falei para vocês, ir avançando aos poucos. Sim, eu, também, eu, eu faço um investimento bom na minha página do Instagram, porque a gente precisa atrair mais seguidores e automaticamente mais audiência e, e em consequência disso eu consigo mais parceria né com esses bares, restaurantes e o mundo gastronômico de maneira geral, né, mas de fato é... É compensatório. É um, é um, um investimento. Trem. E deixa eu te perguntar, é, professor, você faz por impulsionamento ou pelo gerenciador de anúncios? Olha, eu descobri, e aí até tive um contato com o pessoal do, do Facebook, né? É, geralmente eu, eu tenho como objetivo inicial aumento de seguidores. Então eu uhum. passo direto pelo Instagram que é aquele botãozinho lá do binário. Impulsionar, né? Isso. Hum. Por quê? Eu, eu, eu, eu já fiz pelo gerenciador de anúncios e todas as vezes que eu fiz por ele, não me trouxe retorno de seguidores. Me traz o um retorno que De audiência, de engajamento com a página, curtidas, isso e aquilo. Agora, é, o sim. seguidor, não. Uhum. Aí eu... Eu em contato com, com o pessoal do, do Facebook, eles me disseram, de fato você tem razão. Faça quando você quer seguidores, você joga direto no Instagram, e quando você quer né, uma audiência, mais é... as outras coisas, aí você faz pelo gerenciador. E aí se a senhora puder me, me dizer é. se eu estou gastando dinheiro à toa ou não. É, assim, de uma forma profissional, nós, infoprodutores, a gente não recomenda o impulsionar, tá? Porque o impulsionar é de uma forma simples, que você vai atrair alguns é, seguidores, que nem você falou, tá bacana e tal. Só que, é, quando você vai ter o um gerenciador de anúncios, né, por isso que eu falei, contrata alguém para fazer isso e tal, né, é, é de uma forma muito profissional e aí você consegue alcançar muito mais. Né? Então, a gente sempre brinca, assim, do nosso meio, que aquele botão impulsionar lá é, é algo que você deixa muito dinheiro para a família do Zuckerberg, entendeu? Você vai tá, você vai é, atrair, sim, mas se você fosse pelo gerenciador de uma forma muito profissional, que eu falei, né, fazendo tráfego pago, personalizando, porque pelo gerenciador de anúncios, você consegue ter diversas campanhas, né? Então, campanha de conversão, campanha de presença de marca, campanha de atrair seguidores, tem inúmeras campanhas que você consegue personalizar por lá, né? Mas então no, no, gerencia, no gerenciador de anúncio também tem essa questão dos seguidores? Porque eu sempre entro lá e eu, eu nunca consigo identificar. Isso, tem lá. diversas campanhas lá, tem de posicionamento de marca, o awareness, que é para você conseguir é, trabalhar isso, Entendeu? Só que é aquilo, né? Você precisa ter um conhecimento bom lá para você conseguir é, fazer pelo Facebook Business. É legal o, a forma que você está fazendo no início, é bacana para você sentir, né? Para você ver como funciona o jogo, né? Mas se você quiser é, de uma forma mais profissional, aí eu recomendo por lá pelo Facebook legal. Business. Então, é, é, é, então eu, eu sempre eu sempre tento ir por lá, mas eu não consigo ver retorno porque eu, eu quero sempre o objetivo é, seguidores, né? E uhum. eu faço, inclusive, eu faço gerenciamento de, de, de Instagram para para outras empresas aqui, né? Uhum. E eu as duas modalidades e também não consigo retorno. Talvez é porque eu não tenha o conhecimento suficiente pelo gerenciador de anúncio em trazer é, é. seguidores, né? Porque é. pelo uhum. outro eu consigo facilmente. É, não. Então, assim, é, assim, não tem uma resposta certa, sabe? Sim, é, é. O que a gente vê, assim, o digital, ele tá muito começando e, e é, são experiências que a gente vai trocando. Se para você tá dando certo, então continua. É que, é. assim, é que a então... gente assim, recomenda o outro por conta que você consegue trabalhar muito melhor todas as suas campanhas, né, de acordo com seus objetivos. E você não quer só seguidores, né? Você também quer conversão. Então, é... então, mas é que o meu caso, professor, é rapidinho, uhum. desculpem pessoal é. se eu estiver incomodando demais. É que como eu faço, né, é, divulgação para bares e restaurantes. Então eu vou no estabelecimento, faço fotos e vídeos e posto na minha página. Obviamente que eu tenho que de, de certa forma, trazer um retorno para essa pessoa que investiu comigo. Sim. Né? É. Mas, então, é, eu não preciso especificamente vender, né? Mas a conversão não é só venda, né? A, quando a gente fala de conversão, é o resultado, que pode ser atrair leads, ou no seu caso, os bares e restaurantes. Então, assim, quando eu falo conversão, é o seu resultado. Talvez o seu resultado... Tem que testar, tá, professor? Tenta testar uhum. as duas formas com alguém que realmente é especialista em tráfego pago. No Work... Você conhece a plataforma Workana? Vou colocar aqui para chat Aqui, o ó. Aqui, ó. Orcana é onde você contrata especialistas e freelancers, tá? Então, é só você colocar lá, gestor de tráfego pago, tem inúmeras pessoas especialistas, e você vê né quem é melhor, quem, de acordo com a sua necessidade. Tá? É uma das principais aqui também para contratar a freelancer. Ah, que legal. Muito obrigado, professora. É o meu, meu, meu custo por seguidor é quase que um real, dependendo da publicação. Tem umas que engajam mais, que atraem muito mais. Agora, geralmente, então, fica em um real. Então, aí tem que ver, porque às vezes a gente trabalha em centavos, né, custo por seguidor. Então, é, é isso que é justamente essa métrica que a gente precisa avaliar. Exatamente. Muito bem. Muito tá. Imagina. Ok. Muito bom, né, é, professora Renata. Queria agradecer, né, você, a professora Beth, e a todos os professores né, que estiveram aqui, conversaram aí contigo. Né? Então, realmente eu agradeço bastante aí, é, esse momento oportuno que você nos proporcionou. Professora Maria Elizabeth, por favor. Então, professora Renata, eu vou falar para você que eu aprendi muito e vejo quanto tempo para aprender. <risos> é muita coisa, né? <risos> Eu falei, bom, olha, até aqui eu sei, até aqui eu sei, agora a partir daqui eu não sei mais nada, não consigo mais. Até entre lá nos seus vídeos, lá vou dar uma olhada, viu, foi excelente, eu acho que cumpriu aí o, o objetivo, né, de nos trazer um, um caminho em relação a isso. E que legal que os colegas participaram bastante, né, então o interesse aí pela área é talvez pensar em, em fazer uma continuidade em 2022. Professora, se você tiver disponibilidade, foi muito claro, legal. Então, os, com certeza. Os professores me interessaram bastante pela... pela... É, é isso, né? É a nova, é a nova realidade, né? Essa, essa comunicação digital, essa comunicação de como a gente olha, como a gente pode aí, aumentar a performance, talvez trazer um, um olhar diferente do nosso aluno também. Gostei muito que você trouxe essa questão da Cruzeiro do Sul, né, então, é, como você pode participar disso também, achei bacana isso. É, muito obrigada. É bacana, eu que agradeço, né, é, imensamente pela oportunidade, o professor José Ferreira, a professora Beth, né, é um assunto que eu gosto muito de falar e, e eu acredito que realmente... É, é o nosso propósito de vida, né? Que é a educação, que é passar o conteúdo. E agora o jogo é a internet. Então a gente precisa aprender esse jogo para que a gente possa aí é, ter um diferencial, né? E, e passar o nosso conteúdo adiante. Então é, eu gosto muito exatamente isso. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Okay. Obrigada professora. Obrigada professora José Ferreira. A vocês também. Boa tarde e bom final de semana para todos nós, né? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.